Você sente que tem falta de tempo, tem um monte de tarefa. Chega lá no final do dia, você parece que não cumpriu nada. Você está sempre atarefado, alotado de iniciativas. Chega à no, noite, você está exausto, parece que passou um trator em cima de você e você nada fez. <risos> Olá, eu sou a Lígia Costa, do Thank God It's Today. E sim, hoje é o grande dia para você trabalhar com mais propósito. Para que você enxergue significado, para que você lidere a sua carreira e saia da zona de conforto. Será que você vive reclamando com falta de tempo? Bom, você tem duas opções. A primeira é sim, reclamar dizer que uh, o trânsito te atrapalha, que os outros te atrapalham e sempre colocar a culpa no outro em função de você não ter tempo, ou você pode, a partir do momento que você enxerga que você não controla uma série de fatores pelos quais você reclama, você ter uma atitude mais protagonista e mais responsável de se organizar e se planejar, não tem jeito o dia ele tem 24 horas. Talvez a gente tenha a sensação de que ele passa muito mais rapidamente, porque a gente vive nessa era da distração e a gente não tem foco, né? Quando a gente percebe, a gente tá ali navegando na internet, a gente tá na China e na verdade a gente precisava só agendar uma, uma nova reunião e a gente precisa o tempo inteiro voltar pro nosso foco. Então esse é uma das dos principais pontos e aspectos dessa nossa sensação de falta de tempo, que é essa era da distração. O segundo aspecto é que não adianta, por mais que a gente queira que o nosso dia tenha 48 horas ou 72 horas, não tem jeito. A gente precisa entender o como fazer o melhor uso do tempo que a gente tem para cumprir com todas as nossas tarefas. E é importante a gente saber que o tempo, ele é completamente limitado. Ou seja, uma vez utilizado, ele não volta mais. E aí, será que você fez um bom uso do seu tempo? Então eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ideias ou talvez algumas iniciativas, insights, que você possa passar a utilizar frequentemente no seu dia a dia para que você comece a mudar os seus hábitos e a forma como você enxerga o uso do seu tempo. E não reclame, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. O primeiro hábito, na verdade é uma pergunta, como será que você gera energia no seu dia a dia para que você utilize melhor as suas horas? Então a gente tem ali um monte de tarefas a serem cumpridas, mas às vezes a gente, como eu disse lá no começo, parece que um trator passou por cima da gente no final do dia. Será que você utiliza parte do seu tempo para gerar a energia necessária para cumprir todas as tarefas que você tem em alta performance? E aí eu falo, o que, é que será que você faz de exercícios físicos ou mentais ou de espiritualidade? Né, para que você tenha equilíbrio e que você tenha energia mesmo para cumprir com todo o seu dia. O segundo ponto é qual é a sua prioridade no seu dia? Será que você tem anotado na sua agenda ou você tem uma lista das atividades que você precisa cumprir? Ou você é simplesmente atropelado ao longo do dia com ligações, com tarefas, com pedidos extras e quando você percebe, você não cumpriu o que efetivamente era a sua prioridade. O terceiro ponto é relacionado a você saber dizer não. Porque pra gente abrir mais tempo na nossa agenda e pra gente entender que o nosso tempo foi produtivo, a gente precisa direcionar a nossa energia e a nossa agenda naquilo que é importante para nós, nos nossos objetivos. E para isso a gente precisa dizer não aos outros e não a tudo aquilo que não faz sentido para sua vida, para sua prioridade ou para o seu trabalho. É lógico com muita educação, com muita gentileza, mas é sim importante esvaziar uma gaveta para você poder <risos> enchê-la novamente, né? E o não ele precisa ser ser e fazer parte da nossa vida. E o quarto ponto é entender quais são os seus valores e fatores motivacionais que você busca todos os dias, né? Como você faz o uso do seu tempo para que ele te traga uma sensação de satisfação, né? Já que ele é o bem que não volta, que a gente usa e que a gente perde, não tem mais ele, será que você utiliza alinhado com os seus valores, com o seu propósito e com o conhecimento daquilo que te motiva todos os dias? Então, para que você tenha mais tempo, recapitulando aqui os quatro hábitos que eu te falei. Primeiro, gerar a energia suficiente para o seu dia. Depois, ter prioridade e foco. Em seguida, dizer mais não's. E por fim, viver alinhado com os seus valores. Por que eu acordo todos os dias? Não pense que a resposta virá na primeira vez, mas insista e faça essa pergunta todos os dias. Ela vai mudar a sua perspectiva. E a minha pergunta para você? E deixe seu comentário aqui embaixo. O que é que você pode fazer todos os dias? para ter um melhor uso do tempo que você tem disponível para você. E para que você tenha a sensação de que seu tempo e o seu dia é muito mais produtivo do que apenas 24 horas. Super obrigada por estar aqui, por assistir a esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha. E que você seja a melhor pessoa que você possa ser. Isso já é o suficiente.